Sobre o PHP. O PHP é uma linguagem de programação feita para web. Embora exista o PHP GTK que a gente pode fazer aplicativos desktop com ele, toda a construção do PHP é feita voltada a construir sites. E por isso, quando você vai fazer um site em PHP, é muito mais simples de qualquer outra linguagem que é multidisciplinar e pode fazer tanto aplicativos desktop quanto web. HTML, CSS, JavaScript não pode ser ignorado do desenvolvedor PHP. É, o, o, o PHP, na verdade, ele vai gerar um, uma página web que é feita em HTML. E você para diagramar ela, você precisa de CSS. E se você quiser alguma interação com o usuário em tempo real, você vai precisar do JavaScript. Embora você possa não se especializar nessas três linguagens. É necessário um conhecimento mínimo, pelo menos, de cada um, pois algumas coisas você vai precisar trabalhar com JavaScript ou formatar alguma coisa em HTML e CSS. O servidor web, no caso o Apache, que é o mais utilizado, é importante para um desenvolvedor PHP porque o PHP ele trabalha na verdade como se fosse um plugin do Apache. Todos os processos do PHP, tudo que o PHP faz é através do Apache. Então, quanto mais você conhecer do Apache, de suas configurações e como ele funciona, mais entendimento você vai ter do PHP. O PHP ele roda no Linux, no Windows e no Mac OS. É... E isso é uma das coisas muito boas do PHP, pois se você tem um site, um servidor, um Windows, por exemplo, e quer migrar ele para um Linux, o PHP ele permite fazer isso. Porém, tem que se atentar que existem diferenças em algumas coisas do PHP quando você está trabalhando com sistemas operacionais diferentes. O PHP ele é tão fácil que chega a ser mágico. Ele é muito fácil de aprender. Tem diversas soluções mágicas no PHP. É, algumas, alguns problemas você quer resolver e tem uma função que faz aquilo. Você não sabe como, mas aquela função faz aquilo. Só que você tem que aprender direito no PHP. Você tem que entender é, para que, que a função foi feita, para que, que aquilo serve, é, porque senão a mágica, quando mal utilizada, ela é muito ruim. Então é muito importante que você aprenda corretamente o PHP. O PHP, ele não é uma linguagem compilada, ele é uma linguagem interpretada. Isso faz com que o seu desempenho não seja o melhor possível. Embora que o PHP ele tenha um desempenho de uma linguagem, para uma linguagem interpretada muito bom. É, porém, com uma linguagem interpretada, ele é naturalmente mais fácil de desenvolver. E uma pergunta simples que você faz quando você está questionando isso, é o que é mais barato, você fazer um upgrade de servidor ou você contratar um, um programador, um desenvolvedor a mais? E o custo mais barato é sempre servidor. Por isso que as principais linguagens de programação hoje são interpretadas como ASP, ASP.NET, Hub, Python. Linguagens compiladas, nós temos hoje aí o Java e o C. São as principais linguagens compiladas do mercado. E elas vão ser mais indicadas quando você tem um aplicativo que vai ser muito executado. É, o, a busca do Google, por exemplo, é um aplicativo muito executado. Mas o PHP ele aguenta fazer sites de grande porte, como por exemplo o Facebook, que tem um bilhão de usuários, ele é todo desenvolvido em PHP. PHP é seguro, acabei de falar o Facebook, se o PHP não fosse seguro, o Facebook não estava no ar. É, porém, a maioria dos sites em PHP, eles não são seguros. Os fatores que trazem isso, o principal, na verdade, é um servidor mal administrado. Você contrata um servidor de hospedagem, é, é muito fácil de se identificar um mau provedor, é só você olhar a versão do PHP instalada. Muitos servidores ainda trabalham hoje com PHP 5.2, embora ele esteja sem suporte do PHP há mais de um ano. É... Além da atualização do software, você também tem, que é mais difícil de você é, verificar, seria a configuração desse servidor. Tá? É... Servidor de revenda, provavelmente ele vai ter alguns buracos e não deve ser difícil para uma pessoa invadir ele. Por isso, se você quiser ter um site bem seguro, você tem que é, trabalhar com um provedor de boa qualidade e, de, principalmente, você, junto com uma pessoa de administração de sistemas de rede, te ajudar a fechar ele e fazer ele mais seguro. Outro ponto que torna o um site PHP não seguro é um programador inexperiente. É, dois fatores trazem isso. O primeiro é o material disponível na internet ou em próprios cursos, ele é de baixa qualidade. Então, a pessoa aprende errado. É aquela parte da mágica que eu falei um pouco mais cedo do PHP, em que o, a pessoa testa aquilo, é, testa uma função do PHP, testa algum, algum uso do PHP, e ela vê que para aquilo dali que ela quer, aquilo responde do jeito que ele quer, mas aquela função foi feita para uma outra coisa, ou tem que ser utilizada junto com outra coisa. É, e aí ela começa a acumular um conhecimento de forma errada, e isso vai com o tempo tornando os scripts dela não muito seguros. E também tem a parte de pouca preocupação em se fazer direito. É muito comum, e isso não é só do PHP, é, a pessoa está mais preocupada em fazer rápido do que fazer direito. O, e acaba deixando alguns buracos, esses buracos podem ser explorados em questão de segurança. O PHP, naturalmente, ele é bem seguro. Nós não vamos pegar aqui um código é, direito, é, organizado. Não vamos entrar em segurança logo no início, no início do curso a gente vai ver mais questão de como fazer, mas vai chegar um momento que a gente vai falar de segurança e pode ter certeza que se o seu código tiver algum buraco de segurança, eu não vou deixar passar.